Olá, sou o Fabrício da Worldview. Vem comigo que hoje vamos ver um pouquinho mais do monitor WVF6. You know <música> para você, videomaker que grava cerimônias ou você, youtuber que grava vlogs, esse monitor é perfeito para o seu trabalho. Vamos agora então ligar o nosso monitor. Ele está acoplado já na nossa câmera, já está conectado e aí está. A primeira coisa que podemos dizer é, se você utiliza a câmera na mão, você não precisa se preocupar. Ele é feito de um material de plástico, muito resistente, porém muito leve. E caso você trabalhe sentado ou de, com a câmera lá embaixo, você também pode virar o seu monitor para estar tá monitorando a imagem. Você também pode... Está girando ele para todas as direções. Aqui a gente pode acessar o menu. Esses botões que ficam aqui em cima. Aqui o botão de liga e desliga. E o que é uma vantagem? Se você só apertar, ele não desliga. Para ele estar tá desligando, você tem que segurar o botão. Então você não precisa se preocupar de ter esbarrado errado no botão. E sem querer ter perdido aí o seu monitor no meio da filmagem. Aqui o botão de volume ou de passar para o lado dentro do menu. Botão de menu e aqui F1, F2, F3 e F4 que são atalhos que você pode escolher para estar tá utilizando no seu monitor e aqui vou estar tá mostrando para vocês algumas das funções que o monitor possui então você pode... aqui eu já configurei né? então eu deixei o F1 com o foco assistance então aqui ele te auxilia para você ver se está focado ou não com essa marquinha vermelha que fica pelo objeto segunda função que eu escolhi é a false color então aqui você tem uma boa dimensão de como está sendo captado o seu vídeo e outra é essa imagem flip você está trabalhando por exemplo virando monitor e às vezes precisa trocar o lado para você assistir melhor. Esse é um ótimo atalho para você estar tá deixando aqui no seu monitor. E no menu você consegue demais funções. Então, como por exemplo, essa que eu gosto bastante. Que é escolher a escala que o monitor vai estar te apresentando, então se você gosta de um crop mais cinematográfico, você pode estar escolhendo essa aqui como eu escolhi, ou então outra, 80%, 90%, eu gosto dessa, assim ele também me dá a opção de um recorte de cinema no monitor. A câmera vai gravar normal, mas aqui você consegue enxergar a dimensão, que seria um crop de cinema. Muitos profissionais ainda não utilizam do monitor externo em suas produções e acabam confiando no monitorzinho da câmera para monitorar foco e verificar o enquadramento. Mas esse monitor nunca é 100% confiável e se você quer se assegurar do que realmente sua câmera está captando, então chegou a hora de você adquirir o seu monitor. E para você conferir este e outros produtos, acesse o site da Worldview. Gostou do vídeo? Então deixe seu like aqui embaixo, deixe também um comentário, diga pra gente o que achou do monitor WV-F6. Não se esqueça também de se inscrever no canal e nos acompanhar nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram.